Claro, vou tentar criar um roteiro de Donnie Darko, como se o autor de Chaveu tivesse escrito. ANT, quarto de Donnie. Noite Donnie está deitado em sua cama, olhando para o teto. Ele é interrompido pela voz de um coelho gigante vestido como um piloto da aviação. Coelho Donnie, você precisa salvar o mundo. Donnie confuso o que? Quem é você? Coelho Sou Frank, o coelho gigante. Você precisa fazer o que eu digo. Ou o mundo acabará em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Donnie sarcástico: Claro. E como eu vou fazer isso? Coelho explicando: Você precisa viajar no tempo e consertar as coisas que deram errado. Mas tenha cuidado, você pode acabar criando um universo paralelo. Donnie ainda confuso: Tudo bem, eu tentarei. ANT: Escola dia Donnie está na escola, discutindo com seu professor sobre viagens no tempo. Donnie, mas se viajarmos no tempo e mudarmos algo, isso não poderia criar um universo paralelo? Professor sarcástico, claro, Donnie, claro, e eu sou o Chaves. Donnie olha para a câmera, como se dissesse isso mesmo, ele disse. ANT, casa de Donnie Noite, Donnie está discutindo com seus pais sobre as coisas estranhas, que vem acontecendo com ele ultimamente. Donnie, eu estou viajando no tempo, Frank, o coelho gigante está me mandando fazer coisas e eu acho que matei alguém pai de Donnie incrédulo o que você está ficando louco filho mãe de Donnie preocupada precisamos levá-lo ao psiquiatra a sala de aula dia Donnie está assistindo a aula quando de repente um meteorito cai no teto da escola matando o professor Donnie olhando para o céu o que diabos está acontecendo aqui a NT Estrada noite Donny está dirigindo seu carro em alta velocidade. Enquanto ouve a música, se você é jovem ainda, tocando no rádio. Ele chega em uma casa abandonada, onde vê Frank, o coelho gigante, esperando por ele. Frank você precisa se sacrificar, Donnie. Isso é a única maneira de consertar as coisas. Donny pega uma faca e se prepara para se sacrificar. ANT, sala de aula dia Donnie acorda na sala de aula percebendo que tudo não passou de um sonho. Ele olha para o professor, que ainda está vivo, e sorri aliviado. Donnie olhando para a câmera, ufa, ainda bem que tudo foi apenas um sonho. Agora, de volta para a aula. Fim.